sem entrar a gravação, mas agora sim, é, hoje é dia 17 de junho, nós estamos aqui nas Quartas com História com o professor Francisco Santiago, é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e como eu faço sempre, eu aviso as pessoas que essa, essa, esse encontro vai ser gravado e depois a gente vai fazer o upload no canal do YouTube do Laboy para todo mundo poder ter acesso às nossas conversas, né? É, então quem não tiver é, é, de acordo sai e, e a gente depois assiste acho que não é o caso né Santiago é, então, é, a ideia é a seguinte né é, como você a gente já tinha conversado eu divulguei o seu texto é, para o pessoal antes é, da nossa apresentação é, eu vou eu dividi, na verdade essa nossa conversa em dois grandes blocos é, por quê? Porque a gente está conversando e quem está convidando né, para participar, para vocês participarem da conversa, é, são duas turmas de graduação, uma do segundo período e uma do terceiro período. E eu acho muito importante sabe, a gente compartilhar um pouco a nossa trajetória é, como profissionais de história é para esse, esse grupo que está em formação, que está começando, sobretudo nesse tempo que a gente está vivendo hoje de muita incerteza. Né? Eu acho que é, fazer alguns paralelos com as incertezas de cada tempo é até importante. Né? Então, eu, eu dividi em dois blocos. Eu queria que você começasse meio que falando da sua trajetória né? e, e, e período de formação, onde é que você cursou a graduação, né? e depois assim os trânsitos que você fez na pós. E, enfim, da forma mais descontraída é, possível, né? eu acho que... É, é, o tempo que você quiser. E aí depois a gente entra no tema do encontro, que é a questão do patrimônio, que eu acho que é, já o texto que você apresentou é, traz muita coisa para a gente pensar e o tema é muito quente, né? Um tema que estava frio, de repente fica quente, né? E, e foi muito feliz o fato da gente ter é, ter proposto isso. Então eu, eu vou eu vou desligar meu microfone, vou passar a palavra para você e qualquer coisa você me dá um alô e me avisa, mas a gente está por aqui, tá bom? Tá bom. Então, boa noite a todos vocês, eu quero agradecer a Ana Maria pelo convite, de estar conversando com todos, é um prazer estar sem estar na UF, virtualmente no Rio de Janeiro, e fisicamente em, em Natal, no Rio Grande do Norte, é uma, uma alegria, na verdade, e é também uma oportunidade de falar de algumas coisas que têm me inquietado, e que estão, na verdade, relacionadas com a minha trajetória, né? É, eu sou, na, na verdade, natural do Piauí Eu nasci em Teresina, no, na capital do Piauí E me formei em História lá Então, de lá para cá, eu passei por vários lugares do Brasil né? Fiz a graduação, eu sou licenciada em História Então, eu sou professor de História O meu curso de História, na verdade, foi um curso muito, mas muito uh, conteudista né? A gente lia muito, estudava muito Eu gostava muito de estudar, mas a gente não lidava muito com o trabalho documental e alguns temas, em especial, passaram muito ao largo da minha, da minha graduação. Né? Um deles foi o do patrimônio. Quando eu vou para fazer o mestrado, eu faço o mestrado na Unicamp, em, em Campinas. Eu não faço em História, eu vou fazer o um mestrado em Multimeios, é, na área de cinema e teo, História e Teoria do Cinema. Né? fui orientado por um cineasta com quem eu brigava loucamente, porque ele queria me ensinar a ser artista e eu continuava acreditando que tinha que ser historiador. né é, e Mas foi uma época muito rica, porque aconteceram muitas coisas importantes. Eu diria que a principal coisa que aconteceu foi que eu descobri o candomblé. E quando eu descobri o candomblé, que o, meu pai sempre foi um frequentador de terreiros, embora ele se dissesse católico, né? É, mas quando eu descobri o candomblé eu comecei a me apropriar de um conjunto de temas que começaram a se tornar mais e mais importantes com os anos, entre eles o tema mesmo da discussão da memória e da, e da, e da história afro-brasileira, e para mim foi muito importante porque para mim foi um processo de autodescoberta, né? como pessoa, como sujeito, e descoberta de um de conjunto de questões que eu aprendi na graduação muito tecnicamente, né? e que eu comecei a me apropriar, portanto, de uma discussão patrimonial por motivos pessoais relacionados ao candomblé. E aquela época era muito interessante, porque o candomblé ele era uma coisa do tipo... Do tipo eu fazia parte de um terreiro que era descendente da, da tradição do Bate Folha de Salvador, mas que há muitos anos atrás, o meu terreiro ele era de Congo, Angola, e ele era descendente do Joãozinho da Golmeia, que foi para o Rio de Janeiro, é, é, depois de um grande período na Bahia, e que espalhou esse candomblé angola pelo sudeste do Brasil. É, então, o, o, foi muito importante, porque eu comecei a me, me redefinir como pessoa e em relação a uma série de pertencimentos identitários. É, de lá para cá, eu me afastei muito do Candomblé, mas nunca mais me afastei da... da embora ainda me identifique pessoalmente como filho de santo, né, tem uma vida hoje bem, bem afastada da religiosidade. Um pouco impaciente com as ondas excessivas de radicalismo religioso brasileiro, fiquei impaciente com quase tudo. Então, é, efetivamente, de um tempo para cá, eu me afastei do Candomblé, mas não me afastei do, do tema. Né? Eu, na verdade, eu entro para fazer o doutorado na, na UF, pela, sob orientação da Ana Maria Mauade, é, que foi, uma, foi ótimo, porque eu não, não precisava mais brigar com o orientador, no mestrado eu tinha que ficar brigando com o orientador, né, é, e a Ana sempre me deu muita liberdade e me acompanhou de uma forma muito, muito sistemática também, então, uh, por isso eu consegui, graças a isso eu consegui abertura para desenvolver um trabalho sobre sobre cinema brasileiro e sobre candomblé e umbanda no cinema brasileiro nos anos 70, que foram foi aqueles três anos em que eu tive, finalmente, é, que eu pude juntar uma paixão de estudar cinema com uma paixão de estudar história, com também um interesse é, é, por, uma, por certas manifestações religiosas. É, foi muito bom, foi um, até hoje foi uma experiência determinante na minha vida, me permitiu sistematizar muita coisa, só que eu tenho que, tive que interromper o doutorado com três anos, né, uh, interromper em que sentido? No sentido de que eu fiz o concurso para o UFRN, aqui numa cidade do interior, chamada Caicó, uns 250 quilômetros de Natal, e lá eu comecei a, eu, fi, eu passei no concurso, tive que defender a tese, né? ainda bem eu já havia qualificado, e pude ingressar como professor numa graduação, eu já havia sido, na verdade, professor substituto no Piauí, né? Por um ano, mais ou menos, que foi a época que eu ingressei no doutorado, ah, do, no DINTER, em 2006. Eu era professor substituto e era professor da rede pública do estado do Piauí. Então, quando eu entro no doutorado, quando eu entro na UFRN, as primeiras duas disciplinas que me passaram foram teoria da história e história da África, né? E história da África foi uma grande, uma nova descoberta, porque tudo aquilo que eu havia lido sobre sobre sobre a história da África, estava relacionado com o um processo de colonização brasileira. Era uma versão brasileirista da África, digamos assim, historiograficamente falando. E a partir daquela disciplina, eu pude me apropriar de um conjunto de estudos relacionados mesmo com o continente africano. Né? Pensando a África pela África, embora, obviamente, no Brasil, a gente não estude por esse motivo. É, e houve um novo processo de transformação. Só que eu tive que fazer um outro concurso, a UFRN, <risos> não mais para o campus de, de Caicó no interior, mas para o campus de Natal, que é onde atualmente eu sou eu sou professor na UFRN. Então o concurso era outra área. Sim, em Caicó eu tive que fazer um concurso para para te, teoria da história e ganhar história da África. Quando eu venho para Natal eu faço para história da arte e eu ganhei memória e patrimônio histórico. Aí, então eu juntei tudo. Né? Comecei a fazer uh, as minhas junções, comecei a pensar a noção de cinema, a noção de estudos é, é, de memória, a noção de patrimônio. Comecei a trabalhar com os meus alunos também, diferente da minha graduação, a partir das noções de fontes históricas. É, comecei a remodelei a, toda as estruturas das minhas disciplinas para pensar o conhecimento que o aluno produz ele em sala de aula, junto comigo, e não simplesmente a reprodução de qualquer outro conhecimento que ele tenha lido num texto, tanto que eu não faço prova, por exemplo, né? eu peço sempre para os alunos fazerem alguma coisa que só eles podem fazer, e mais ninguém pode fazer, por isso é muito difícil, na verdade, copiar trabalho comigo. É, isso dá um trabalho gigantesco, mas eu acho que o, o resultado é muito bom. É muito gratificante. E depois disso, eu começo a minha própria... Cada, eu tenho ficado, a, já estou na UFRN há 11 anos quase, né? É, vou... Eu, eu, desse tempo para cá, eu tenho sido há 10 anos, pelo menos, eu fiquei um ano em Caicó, ensinando na UFRN no campo de Caicó, mas desde que estou aqui, neste campus, há 10 anos, eu sou responsável por memória e patrimônio histórico. E por tantos motivos, eu me aproximo da discussão da história pública, né? É, a partir de alguns temas que me interessam muito, porque eu sou uma pessoa mu muito multifocada. Em que sentido? Eu tenho vários interesses ao mesmo tempo. Então, uh, vou passar um mês lendo sobre tal motivo, um mês, um mês lendo sobre tal coisa, e aí eu incorporo nas aulas. O motivo dos monumentos, por exemplo, que eu vou falar para vocês, já foi, já é uma coisa que eu tenho usado nas minhas aulas há pelo menos dois anos. né que eu tenho cada vez mais levado para a sala de aula, o que, que as pessoas fazem com os monumentos, né? Como é que os monumentos, será que os monumentos são mudos? A minha tese é que eles não são mudos, eles nunca foram. E então, uh, uh, por conta de uma série de coisas, aquele meu interesse, que lá no mestrado era um interesse puramente técnico, né? Uh, técnico e pessoal. Em que sentido? É, eu queria entender sobre Cano Lenho e fazia pesquisas, e eu era da religião. Hoje em dia ele se amplificou e eu estou muito intrigado com quais são os valores que o patrimônio tem hoje para a história, né? E porque eu entendo o patrimônio como uma espécie de história pública, né? É, aliás, não sou só eu que entendo, tem uma série de muita gente pensando a respeito. E eu entendo que a história pública é uma zona de conflito indecidível. né? Quer dizer, na verdade, quando a história está fora da, dos espaços institucionais de ensino, como a universidade ou a escola, a história pública, é, ela é, a história ela é, literalmente está em disputa interminável, uma vez que ali todos os grupos sociais e sujeitos estão projetando seus interesses, suas necessidades e tentando construir suas orientações. E elas fazem isso de mil formas. Então, de alguns anos para cá, é, temas como monumento, temas como o uso do museu tem, ficado, tem me chamado muito a atenção, principalmente pelas necessidades dos alunos. Obviamente, no meio desse caminho tem uma coisa fundamental né, para já, com, já com, caminhar para a nossa conclusão. Né? É, é o fato de que nós vivemos uma situação muito difícil de 2016, como vocês sabem, para cá. O, aquilo que surgiu em 2013 como um, um conjunto de manifestações de insatisfações sociais tomou uma forma em uma determinada direção autoritária muito forte. Esse, esse autoritarismo ele vem com um formato, com um formato fascista para cima de nós e ele, vem vindo, ele também chega marcado por uma intolerância muito grande. Né? É, então, essa intolerância gigantesca que nós estamos que nós estamos passando é uma intolerância voltada para uma série de grupos sociais e uma série de propostas de expansão da democracia brasileira, né, que é uma defesa da diversidade, né, e da do direito à vida e à dignidade de todas as pessoas que compõem esse país que é uma coisa que está na Constituição, né, é, eu não estou falando para vocês, o que eu estou colocando para vocês não é um discurso simplesmente ideológico, é lei, é está lá na Constituição brasileira, dizendo que esse país serve para todo mundo, a gente sabe que não serve, mas, mas é, é a proposta, então eu trabalho dentro da proposta que a Carta Constitucional dá para a gente, e essa onda que se acirrou de 2016, como a Ana diz, começa em 2013, para o ano que não acaba, né? que não acabou e parece que não acaba, né, passa, tem uma inflexão ali em 2016, que é um ano infernal, né? E se concretiza com a eleição de 18, que todos nós sabemos o quanto ela foi traumática para todos nós. E quando os meus alunos, em 18, voltaram depois do primeiro turno para a sala de aula, muito muito abalados, né? Quando eles chegaram, muito abalados, pensando o que, que seria deles, e os meus alunos sejam eles homens homens gays, mulheres lésbicas, mulheres trans, homens trans, sendo negros ou negras, sendo simplesmente pobres. A maior parte dos meus alunos é uma população uma população desfavorecida economicamente. Né? Eles chegavam para mim perguntando o que é está que acontecendo. Eu entendi mais uma coisa importante que me joga para essas discussões todas sobre história pública, que é o fato de que a história tem que servir para a construção da dignidade né? mesmo. Então, é, é, parte do que a gente vai conversar hoje é justamente o compromisso com a construção da dignidade, de uma dignidade que é partilhada socialmente que eu, como professor universitário na universidade pública, tenho que fazer. Né? É, então, o, o, de lá para cá, eu entendo que a, a história é uma trincheira, mas é uma, um campo de diálogo, né? onde a gente vai dialogar para para poder trabalhar para uma sociedade melhor a despeito das incríveis adversidades que nós enfrentamos, né? Eu acho que nós não podemos perder de vista que, assim como a memória autoritária que se afirma no Brasil de 2016 para cá com mais intensidade, demonstra para gente que ela sempre esteve entre nós, mas de alguma forma a gente não estava enxergando, a gente estava cego, né? Oh, eu nem acho que a gente estava cego, não era isso, não. era outra coisa, é, mas fica para outro dia, para outra discussão. É, no, a nossa experiência também gera uma nova memória que também vai ficar para as gerações vindouras, para que, na verdade, não vai ficar para as gerações vindouras, vai ficar para vocês que estão fazendo o mundo, que são mais jovens, e também vai ficar para as gerações vindouras, né? uma memória de construção de uma sociedade onde a dignidade é possível, e onde todos temos direito à vida, a despeito das dificuldades. Então, essa, acho que é assim que eu me apresento para vocês, Ana Maria. Muito bem, Santiago, muito legal, você está me ouvindo? Estou sim, perfeitamente. Tô. Ah, muito bom. Eu acho que você pontuou algumas coisas, de que, eu, que eu até fiquei comentando, que eu estou aparecendo aquele Marcelo Taz, né? Ah, você está falando, eu estou tô, tô virando dona de talk show daqui a pouco. Não, mas eu, eu eu acho que você pontuou algumas questões interessantes. Eu é, Antes, quer dizer, só para a gente amarrar algumas coisas que você falou, recentemente eu estava estudando sobre é, a emergência do tema da memória é, na América Latina e no Brasil. Né? Eu sempre é, eu, é, eu trabalhava com a ideia de que, é, no final do, dos períodos da ditadura, você emerge uma memória dever, né, que se multiplica pela sociedade, nesse momento você ainda não tem é, é, consubstanciado a ideia de história pública, que é uma coisa que vai vir depois, só em né, 2010 aqui no Brasil e, e fora do Brasil, está muito ligada àquela coisa da história profissional. Né? E aí eu tava, é, comecei a ler e estudar como essa, essa noção ela se, se, se deu no Cone Sul, eu achei um texto muito legal da Cláudia Feld, uma, uma professora argentina ligada ao grupo de Elizabeth Gelin, e ela, fala, ela faz uma, uma, uma distinção entre a, a, a memória como categoria nativa, como aquela categoria que é apropriada pelos grupos sociais e que ela é, é, é tratada e trabalhada na demanda social, na dinâmica social, e a, e, a, e a memória, quando ela deixa de ser domínio simplesmente da psicologia, e passa a ser objeto dos estudos sobre memória que são, por natureza, interdisciplinares. Né? E o que eu acho interessante, e, a, e as discussões é, desses últimos 30, 40 anos têm colocado para a gente, é essa tensão é, de uma memória em, construída em pedra e cal, que era tradicionalmente pensada como patrimônio, né? a ideia do patrimônio, tanto que ficou... É, foi uma espécie de sacrilégio, assim, até bem fundamentado, colocar aquela turismóloga é, é, bastante pouco preparada com o presidente do IPHAN. Mas essa, essa tensão, quer ver não que eu concorde que ela tenha que ser, acho que foi muito bem tirada, mas essa tensão entre a noção de patrimônio né, como alguma coisa séria e a noção de memória como uma coisa volátil, né? E, e, e o que eu acho que esse, essa, essa, essa experiência de problematizar a memória que você apontou agora de forma muito clara é que toda a experiência social ela engendra uma atitude diante do mundo que deixa rastro, que deixa registro e que vai ser, em grande medida, reconstruída no futuro. Então... Você tem várias memórias em vários presentes, em vários presentes pretéritos. Acho que isso é o que confronta a nossa problematização em relação à história. Então, quando a gente vê, aí já vou fazer um gancho para você começar a sua apresentação, quando a gente vê do movimento social emergir uma atitude iconoclasta, o que a gente está vendo são a construção de, futuros, de presentes futuros, para a gente poder operar confrontando esses presentes passados. Né? E aí eu acho que eu vou passar a palavra para você agora, passar a bola para você poder apresentar, porque eu acho que você vai, vai trabalhar nesse sentido: né? a, a, o bota abaixo das esculturas e a forma como essa iconoclastia. Né, ela está ela presente na história em diferentes momentos E ela revela uma atitude pública Em relação ao passado Como né, a gente aqui, nesse momento Está pensando na história pública né? Agora eu passo a bola para você né, a, a, a, Para poder apresentar a, a sua, as suas considerações Em cima desse texto e desse tema que eu acho tão Tão interessante. Vamos lá, Thiago, obrigada pela essa primeira parte. Eu que agradeço, Ana, mas é bem isso mesmo é, é, é o que você está colocando, né? Eu acho que a gente vive uma, uma, uma, uma sociedade onde, para nós, historiadores, está claro de que nós não temos o monopólio da história e também não temos o monopólio da memória. Esse segundo nós nunca tivemos mesmo. E o fato de que hoje, finalmente, a gente está começando a aceitar que as pessoas, individualmente e coletivamente, compondo uma série de grupos e de coletivos, grupos eu quero dizer, a gente citou as pessoas enquanto um agrupamento de sujeitos, mas tem aqueles que se engajam e constituem determinadas coletividades, como o movimento negro, por exemplo, né? Então, ali, esses têm também a sua própria noção nativa de memória que a, entra em tensão com isso que a gente faz na história, nesses espaços institucionais de história, como, por exemplo, é o, o, a, o, a academia, a escola, né? É, que é importante e também, e também os outros lugares, como o museu, o patrimônio, e fã, e por aí vai. Então é, é interessante a gente pensar nessa, nessa, nessas coisas todas juntas, porque o que eu vou falar para vocês agora é justamente esse terreno de tensões, né? O que eu vou apresentar para vocês é uma entrada, né? É uma forma de problematização de algumas das tensões que tem atingido a gente, né? É, na forma de notícias até que. Né? Algumas chegam na forma de notícia Mas se nós começarmos a olhar para as nossas cidades E eu acredito que no Rio de Janeiro isso é mais radical né? é, Se nós começarmos a olhar para as nossas cidades Nós vamos achar que isso está entre nós há muito tempo Só que de formas talvez não tão violentas né? é, Mas certamente muito, muito marcadas Então agora eu vou pedir licença para vocês Para iniciar a nossa apresentação vocês eu vou deixar aqui um pouquinho só para ter certeza. Ana, você fica me avisando se não tiver visível, tá? Porque eu vou deixar de ver o chat e não vou poder. Tá é, bom, pode deixar conferir. que, eu, que eu, te dou, eu te dou um feedback, pode deixar. Vocês estão vendo minha tela agora? estamos vendo sim tá vendo tá então eu vou entrar agora para apresentação propriamente dita, tá então pode aí... dá para ver direitinho dá tá dando para ver direitinho beleza tá então qualquer coisa você qualquer coisa se tiver surgir algum problema você me avisa pelo WhatsApp que eu vou deixar aqui o celular tá bom postos. ótimo combinado então tá. gente olha só eu trouxe para vocês um conjunto de problemas problemas para a gente começar a pensar, né, é, eu não tenho, eu vou talvez oferecer algumas possibilidades de respostas no final, né, é, e se vocês quiserem mais alguma coisa, fora o textozinho que você, que a Ana Maria apresentou para vocês, eu acabei publicando hoje na HH Magazine uma, uma versão, é, uma continuidade daquele texto pequeno, que é um texto um pouquinho maior e talvez mais, que sistematiza um bocado das coisas que eu vou colocar para vocês agora, né? essa apresentação que eu estou chamando de usos do passado e patrimônio visual. Né? É, vou, vou apresentar algumas fotos e a partir dessas fotos a gente vai, eu vou desenvolver alguns problemas. Você, eu vou só pedir para você, de vez em quando eu posso até sair daqui da apresentação para não ficar muito suportavelmente chato, é, não pretendo falar muito, mas qualquer coisa vocês guardam para o final alguma pergunta ou colocação, que depois a gente retoma, tá bom? Então, o que que eu trouxe para a gente começar a pensar? Eu trouxe para a gente articular a noção de patrimônio, história e memória a partir da noção de monumento. Porque vocês têm que ver que esse trinômio pode ser trabalhado a partir de uma série de, de, de possibilidades. E a possibilidade que eu estou trazendo, ela está relacionada especificamente com a figura do monumento. né? E a figura do monumento pensado na praça pública. É importante demais a gente ter essas, esses diferenciais. Por quê? Monumento enquanto termo refere-se àquele objeto que um dia foi criado para trazer à memória qualquer coisa. A rigor, a lápide, por exemplo, é um monumento. E os monumentos provavelmente são universais culturais, uma vez que eles foram detectados em praticamente todas as culturas humanas conhecidas ou inventariadas, né? ou pelo menos naquelas culturas em que os antropólogos se deram o trabalho de procurar um monumento. Né? Mas para nós historiadores, especificamente, esses monumentos que estão aí caindo e que ficaram muito, chamaram a atenção do mundo inteiro com a queda do, do traficante, lá, da estátua do traficante de escravos, de escravizados, o Edward Colston, em Bristol, na Inglaterra, né? isso é um tipo de monumento histórico que é muito comum a partir do século XVIII, embora assim, não sejam os únicos, é, é, Existem alguns antes do século XVIII, mas que no século XIX atingem uma dimensão gigantesca, é, porque estavam vinculados a uma educação cívica, né? tratam-se dos ancestrais da nação. Né? E por que, que é importante? Porque eu vou, novamente, vou retomando o candomblé e a minha história, eu trabalho o monumento como se fosse uma espécie de assentamento cívico. No candomblé, o assentamento é uma espécie, é um, é um pequeno objeto, muda de, de muda de terreiro para terreiro, né? mas ele é uma espécie de objeto a um, ou de conjunto de objetos, aonde são colocados uma espécie de duplos ou de, ou de corpos, e, corpos físicos, de, dos orixás, ou dos encantados, para quem você faz assentamento, porque eu não vou poder explicar tudo isso longamente, mas é como se aqui, o assentamento é, o, é, um, é uma, um conceito de representação, não é muito ideal, mas é uma espécie de encarnação, né? o orixá não está ali somente, mas ele também está ali, e ele, só que ele tem uma característica de ser ancestral, né? O orixá está ligado à ancestralidade Assim como todo sujeito tem uma ancestralidade Diferente do conceito ocidental De monumento que acha que monumento É histórico Eu trabalho com a ideia de que o monumento É um assentamento de ancestral é a, Por que, que é importante Fazer esse essa assentamento cívico No sentido de que é voltado para a comunidade Por que, que é importante fazer essa distinção Porque quando a gente pensa dessa forma A gente consegue entender No final das contas Que o ancestral, no candomblé, o ancestral assentado, ele nunca é ausente, ele não é uma figura do passado, ele é uma figura do presente, né? só que ele tem a sua história, ele advém de uma linhagem, ele tem uma genealogia, então o monumento ele aponta para, o, o assentamento aponta para a genealogia, para a descendência espiritual naquele caso, e no caso do monumento, esse objeto da praça pública, ele aponta para a descendência da e para a ascendência, em alguma medida, da, da, da comunidade. No Ocidente, o monumento ele começou a ser tutelado pela noção de patrimônio. Vejam só, nem todo monumento é tutelado, é patrimônio, frequentemente. No caso do Brasil, especificamente, o patrimônio ele é uma cultura com três características fundamentais. Ele tem uma prática definida relacionada com alguns agentes especializados de proteção, então esses agentes podem estar em vários lugares, podem estar no IPHAN, podem estar no museu, podem estar até na universidade. Né? Esses, essa prática e esses agentes são práticas de proteção Que estão que alicerçadas num conjunto de normatizações Então tem normas e tem regras de como, como preservar Que também está acompanhado por uma cultura jurídica Porque tem um conjunto de leis né? Então essas leis garantem que os monumentos sejam protegidos então, o patrimônio no Brasil é uma prática, uma prática de proteção e preservação, ele é uma cultura jurídica e ele também tem uma cultura disciplinar e científica, porque existe um conjunto de conhecimentos da historiografia, da, da conservação, de uma série de, da arquitetura e de uma série de outras disciplinas que ajudam a entender como fazer o patrimônio. Então, o monumento frequentemente ele é protegido por lei, Portanto, arigou rigor, qualquer manifestação, qualquer pessoa que derruba a estátua, ela está em alguma medida sendo fora da lei. Né? Pensando aqui a palavra fora da lei num sentido muito, muito, muito, muito preciso. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar na, na, no monumento a partir dos casos. Se eu tiver razão e achar que o monumento tem uma, é um ancestral que tem uma genealogia comunitária, ele aponta para a descendência da comunidade, Cada monumento carrega uma história. Então, eu poderia construir uma história a partir da trajetória ou da biografia de qualquer monumento derrubado, por exemplo. Eu não precisa. Eu trouxe para vocês alguns casos para a gente começar a pensar. E o caso que mais me chamou a atenção nos últimos anos, na verdade, não foi a queda do, do Edward Colston, do, ali no, na Inglaterra. Foi a queda do Pedro de Valdívia, né? é, o conquistador genocida lá do Chile, né? Na verdade, dos territórios americanos que hoje que hoje são ocupados, hoje constituem o Chile, né? E o Pedro tem sido agredido, derrubado, quebrado, suspenso, enforcado, e passado por toda espécie de de angústia possível, né? é muito interessante o que acontece com ele, por exemplo, em Concepcion, né, é, na verdade não é Concepcion, ah, eu errei aí a grafia, né, onde a figura foi, foi, foi jogar uma corda em cima, de, em cima da cabeça dele, e lembrando que é muito fácil você derrubar uma estátua enlaçando o pescoço, tá, porque geralmente ela está em cima do pedestal, então é a melhor forma de derrubar. Então vocês têm que pensar assim, beleza, é a forma mais fácil, mas também pode ser uma forma metafórica, simbólica, porque você está enforcando a figura, você está derrubando ela. Só que essa história estátua específica do Pedro, que está aí na frente de vocês, na foto que vocês estão vendo, essa foto, na verdade, ela passou, ela aconteceu muito mais do que simplesmente a queda da estátua, ela caiu, ela foi quebrada, ela foi arrastada pela praça e depois ela foi colocada numa uh, suspensa, né na... enforcada por outra estátua na mesma praça. Né? Fora essa estátua aconteceu muitas outras agressões existem relatos de mais de 60 é, é, monumentos é, é, destruídos no Chile nos últimos nos últimos meses na verdade o número é maior nesse mês né E eu passo agora para vocês que na verdade está relacionado com todo um conjunto de contestação social né é, o Chile, como nós sabemos, ele está passando, um, passando por uma série de transformações. A pandemia, claro, mexeu com todos nós, inclusive com eles, e criou uma trava para algumas coisas. Né? Mas as pessoas começaram a, a, a, a fazer um conjunto de questionamentos. Quer dizer, por um lado, o Pedro caiu. Outros não caíram tanto. Né? Outros monumentos ainda estão nesses lugares. Mas existe, eles se tornaram suportes em... A partir dos quais né, as pessoas jogam uma série de demandas. Então, isso que vocês estão vendo nessas fotos, tanto à frente do, do, do Museu de Arte Contemporâneo, em Santiago, né, quanto a essa foto lateral da, da estátua do general Baquedano é, na, na, na Ex Plaza Itália, no, em Santiago, elas que parecem sujas, vandalizadas, na verdade elas são cheias de palavras de ordem, aonde não apenas grupos é, é, sociais ou grupos de jovens estão lá deixando a sua marca, frequentemente, na verdade, são grupos sociais, coletivos de artistas, que estão se manifestando, é, essas fotos foram tiradas, tiradas pela, pela Jéssica, é, e ela, literalmente, é uma das, ela é uma das, da, das artistas que tem, tem feito, tem documentado muito A forma como os artistas estão imaginando como eles podem participar desse momento do Chile Da vida pública do Chile E tem usado, por exemplo, essas palavras de ordem Que estão várias aí, que eu infelizmente não vou poder trabalhar né, com vocês agora Porque isso é apenas um caso por que que eu quero dizer com isso? É porque, assim, na verdade você tem o uso de monumentos, né? monumentos estão sendo usados, mas há uma diferença muito significativa entre a estátua, a escultura de uma figura e simplesmente um monumento histórico, como é o caso do museu. Eles podem ser suportes, digamos assim, para, para várias reivindicações, mas o ato de derrubar essa iconoclastia política, ela tem um conjunto de implicações que eu gostaria de trabalhar com vocês. E aí eu vou trabalhar com vocês a partir de algumas demandas, né? Algum, a, a partir de alguns casos específicos. Eu trouxe poucos casos, né? eu gosto muito desse, que é um caso martinicano, não sei nem se essas palavras existem, mas eu estou dizendo, é na martinica eu estou dizendo que é martinicano, né? mas é a estátua de José né? lá no Savane Park, em Fort do France, né, que é uma, é uma estátua de, que foi inaugurada em 1859, como vocês sabem, a Josefina, se não sabe, estou tô tô contando agora, né, ela foi imperatriz, ela casou com Napoleão, e ela, sendo o que circula na Martinica teria sido a responsável pela restauração da escravidão havia sido abolida pela Revolução Francesa e, com a ascensão de Napoleão, a partir de um determinado momento, ela vai ser restaurada. Essa estátua vai ser fundada, porém, inaugurada em 1859 e ela vai ficar assim, estável, durante anos, mas em 1991 ela foi vandalizada. Quebraram a cabeça da Josefine e jogaram tinta vermelha. E essa estátua está nesse estado desde então, desde 91. Já houve muito debate, já houve muita discussão. Né? No final das contas, porém, aparentemente, no dissenso quer dizer, ao não chegar num acordo é, população, grupos sociais e poder público chegaram nessa no que eu estou chamando aqui de uma cenografia. Ela está lá, ela está lá e tem estado desde sempre para lembrar dessa dupla função dela, de ser uma memória oficial e de, também de poder ser, na, sua, na agressão que ela sofre, uma memória paralela, um outro tipo de memória. É, acho interessante pensar por isso, porque... Isso permite a gente entrar na noção do monumento, né? Monumento como problema, o que eu trago para vocês é o um monumento como problema. Por quê? Porque ele está na praça pública e ele conta uma história. Então, na minha cabeça, ele é um tipo de história pública. Ele é celebrativo, porque ele serve para comemorar o ancestral. Ele, quando ele comemora o ancestral, ele cria várias situações, uma delas é que o ancestral pode ser querido, pode ser desejado ou pode não ser desejado. Quando ele é desejado, frequentemente ele cai no silêncio, o que, é que eu estou chamando de silêncio? Ele é naturalizado, ninguém faz nada com ele. Quando ele não é desejado, aí ele pode inclusive ser derrubado. A característica do monumento na praça pública é que ele impõe fisicamente uma história presente, ou um passado que não passa, ou, para usar uma expressão que a Ana Maria usou agora há pouco, um passado pretérito. Né? É, perdão, um, um, um... Ai, Jesus, eu esqueci a expressãozinha. Um presente pretérito, exato. Um presente pretérito. Né? E ele atinge, literalmente, a coletividade, no nível da sensibilidade, principalmente os grupos marginalizados, os grupos que olham para essas coisas e olham debaixo, porque a ideia do monumento, frequentemente, não somente, nem sempre, mas frequentemente eles estão no alto, nesse tipo de escultura pública, ela está no alto de um pedestal, e nós sempre a olhamos debaixo. Né? É importante a gente pensar nisso, porque significa que é diferente a ofensa causada, por um monumento, por exemplo, de um de uma figura racista, um escravocrata, um, um traficante de escravos, é completamente diferente fisicamente, fenomenologicamente, na forma como ele aparece para a gente, de, por exemplo, você ler Heidegger, que é um filósofo, que é um filósofo nazista. Né? Então, Heidegger, ele sempre está sujeito a frequentemente é, o escrutínio e a crítica histórica, inclusive porque ele só é lido em determinados círculos sociais mais fechados. Só que o o Heide, ler o Heidegger é menos problemático do que uma estátua do Heidegger. Né? A estátua ela põe um problema extra para a gente, né? por uma série de motivos. E aí, se a gente começar a desenvolver os casos, a gente vai começar a pensar um pouco mais ainda na, de, o que, que a gente pode tirar dessa conclusão, de que o monumento na praça pública ele tira, ele nos joga numa certa sensação, e numa certa forma de sensibilização para a história. Né? Se, eu, se eu passo agora para o outro caso que eu queria falar, conversar com vocês, que é um caso já brasileiro, é, por exemplo, a, a manifestação contra, contra a PEC 215, que retirava do Congresso a atribuição das terras indígenas no Brasil. Era um debate de 2013, ocorreu uma grande manifestação com vários grupos, grupos étnicos indígenas, e num determinado momento, esses grupos sobem no Monumento às Bandeiras, em São Paulo, eles estendem um pano vermelho sobre o monumento, que é um pano simbólico que aponta para a ideia de sangue, sim. Né? Eles estendem essa, essa, essa faixa com o nome Guarani, por exemplo, é, mas, na verdade, não foi a única palavra, não foi um, um, a, o único termo de ordem que foi lançado ali. E depois que eles descem, né, alguém ou um grupo de alguém né, joga tinta vermelha em cima do monumento e o monumento, no dia seguinte, amanhece, amanhece é, é, coberto de sangue simbólico. Né? Vejam que aqui é diferente. né? Aqui a gente está mais próximo do que aconteceu do... do do caso lá do, do Museu de Arte Contemporânea do, do Chile. né? A gente está, literalmente, aqui próximo de uma outra situação onde o monumento é usado, mas ele não precisa ser destruído. Mas, sem dúvida alguma, ele é usado para produzir uma outra dimensão de história, para fazer ver uma outra história que não era necessariamente acessível para todos os grupos sociais. Né? Quando a gente compara o primeiro... né? que é a estátua da Josefina, que está estável lá depois de sua agressão iconoclasta, e passa para o Monumento às Bandeiras, a gente começa a perceber a possibilidade, a diferença que a gente pode estar lidando, que a gente pode enfrentar quando a gente começa a pensar no monumento como um problema, né? como um problema de história pública entre nós, e como uma questão de tolerância a essa história. É aqui que eu quero chegar, né? A ideia é como é que a gente tolera, para usar uma palavra de uma historiadora francesa que eu gosto muito, a Michelle Perrault, como é que a gente consegue tolerar o intolerável? Né? A partir de que momento se torna intolerável a normalização da presença de figura, determinadas figuras, colonialistas e escravistas, né? ou racistas entre nós? Então, quando a gente uh, uh, pensa essas questões, eu, me parece assim, quando você derrubou uma estátua, Derrubar um estátua é um mato de ira, né? Como eu coloco no texto que foi que a Ana Mauad cita junto com vocês, né? É, ou que ela passou para vocês, melhor dizendo. Uh, o ato iconoclasta ele retém uma origem, uma origem, uma genealogia, digamos assim, que vai até o Êxodos, o livro bí bíblico, onde o Moisés, quando ele desce no Monte Sinai, ele fica irado quando vê o, os hebreus adorando o bezerro de ouro e na ira dele ele quebra as, as tábuas da aliança, mas ele também quebra a estátua. É importante a gente pensar nisso, então, derrubar uma estátua é um, ocorre num momento de ira e corresponde a uma ansiedade, né? uma ansiedade que, no caso aqui eu estou trabalhando com vocês, uma ansiedade política. Né? Esses objetos, eles estão. se o monumento está ligado à sensibilidade, e essa sensibilidade é marcada pela desigualdade e por outras coisas como o racismo, isso gera uma ansiedade, né? Vocês têm que pensar que a ansiedade é uma, é uma sensibilidade partilhada, né? Acho que a gente pode imaginar por ali, né? nós partilhamos sensações, a sensação de partilhar, por exemplo, da, da ansiedade na pandemia, do, do, da sensação de isolamento na pandemia, por exemplo. Existem uma série de, de, de sensibilidades que nós partilhamos coletivamente. E existem ansiedades para com imagens. Essas imagens racistas, cada vez mais, elas têm demonstrado que existe uma, uma, uma ansiedade política para com elas. Então, derrubar estátuas é um ato fundamental de canoclastia. A gente derrubou um ancestral quando a gente não gosta mais dele, a gente quer substituir um ancestral, né? porque ele não serve. Agora, toda vez que eu derrubo uma estátua, sempre surge o defensor dela. Então sempre vai ter um problema. Né? Derrubou a estátua do, do, do bandeirante, vai surgir o defensor do bandeirante necessariamente. Né? Agora, o ato, como a gente faz isso, é muito importante, né? Quer dizer, quando eu penso no Pedro de Valdívia, ele foi enforcado. O, o, persona, o, o, o Edward, lá em Bristol, foi, foi, foi afogado. Tem, o Cristóvão Colombo, recentemente em Boston, foi decapitado. Né? E uma das estátuas do, do, na, do Pedro de Valdívia, depois de enforcada, ela foi literalmente desmembrada. Né? Isso demonstra a dimensão simbólica que essas pessoas estão fazendo, que esses manifestantes fazem quando eles, quando eles entram e perpetram o ato da agressão com a estátua. Mas fiquem com essa ideia por enquanto. Né? Vamos pensar um outro caso, que é uma outra solução, é, a gente, na verdade, vai ver mais dois ainda, esse e mais outro. Né? Esse caso, eu acho, gosto muito dele, que é o caso do Memento Park, lá em Budapeste, na Hungria. Como vocês sabem, Budapeste, capital da Hungria, fez, esteve do lado de lá da a cidade, é, é, como a um, todo o país, claro, né? é, fazia parte do, do, da Europa Oriental, que vivia atrás, para nós, da cortina de ferro. Era um país é, comunista, de regime autoritário, ditatorial, e como aconteceu com todos os países que foram, foram, foram libertados do Jugo nazista pelo Exército Vermelho, aconteceu uma grande, um grande conjunto público de ereção de estátuas né, para líderes comunistas soviéticos, né, russos nesse caso, e também líderes locais. Com a queda da União Soviética e a abertura política na Hungria, por exemplo, boa parte desses monumentos que havia em Budapeste, mas não apenas na cidade de Budapeste, começaram a ser destruídos. Alguns não foram destruídos e o poder público começou a se mover para saber o que fazer com eles. Então o que, é que eles fizeram? Eles pegaram essas estátuas todas, ou aquelas que sobraram, e começaram a jogar em alguns parques. O Memento Parque fica a 8, 9 quilômetros do centro de Budapeste. Ele é um local onde você consegue encontrar os espólios de algumas estátuas. Né? É, inclusive, essa, essa menorzinha aqui, duas, a, a, as duas de cima são fotos do... Essas duas do lado, melhor dizendo. A minha direita, eu acredito, não sei se é a direita de vocês, eu sou, sou dislexo, não consigo saber qual é a direita e a esquerda do povo. Então, essas duas são no próprio Memento Park, né? mas a foto do fundo é a foto do Stalin que havia no, num parque muito importante na Hungria, que eu infelizmente esqueci o nome lá, porque é aqueles nomes estranhos da Hungria, do húngaro, não sei pronunciar aquilo, né? que era uma estátua, foi uma das maiores estátuas de Stalin que existiram fora, dos, fora da União Soviética. Essa estátua ela foi destruída é, inaugura, foi inaugurada em 1951 e foi derrubada em 1956, na Grande Revolução Húngara, que tentou libertar a Hungria do jugo da dominação, da, da dominação soviética na década de 50 do século passado. Essa estátua foi destruída, foi derrubada, quebrada. A, a, existem muitas fotografias da cabeça, então ela foi desmembrada e decapitada, e hoje os pés dela estão no Memento Park, que é essa foto aqui, a, essa foto de centro. Então, aqui você percebe o que, que aconteceu. Aqui houve, na verdade, uma reorganização da cenografia. Eu não apenas derrubei, mas eu também situei a estátua, a monumento, num espaço onde ela pudesse ser ressignificada. Aqui, literalmente, você vê uma negociação para fazer uma, uma forma de reconstruir a história a partir de, um, de uma memória problemática, que é a memória do autoritarismo húngaro da... Da, do período comunista né? O Memento Parque não é o único parque desse tipo na Europa Na verdade existem vários Em Moscou existe um pequeno parque das esculturas também é, Do lado de um dos principais museus Do Museu de Arte Contemporânea Se não me falha a memória da cidade de Moscou Existem um deles no centro Próximo ao centro de, Buc de Sofia, na Bulgária Existe um a 130 quilômetros da capital Vilnius, da Lituânia onde esse é um caso de exílio, né, quer dizer, se por acaso esse daqui é uma cenografia um pouco afastada, 8 quilômetros, 9 quilômetros do centro, o Parque de Vilnius, Vilnius é um caso de exílio, você exilou as status. Bem, para concluir, para a gente começar a caminhar para a discussão, eu volto ao caso do Edward, do, do Edward Coston lá em Bristol, né, na Inglaterra, e eu, que eu acho muito legal porque assim, a estátua ela foi derrubada, eles celebraram, pularam em cima da estátua, arrasaram a estátua, colocaram ali o cartazinho do Black Lives é, é, é, é, Matter, foram lá no, na, na... jogaram a estátua no rio, Pegaram uma parte do pedestal, deslocaram e deixaram no meio da praça, e ele continua lá até a última consulta que eu fiz, né? Ele continua lá e várias coisas. Só que vocês, to... ah, acredito que todos viram, né?, a, a, a, a sugestão do Bansky, né? quando ele chega e ele fala que é, vamos fazer uma, vamos fazer outra coisa, né, vamos criar um meio termo entre o povo que está se queixando do vandalismo público, né, da derrubada da estátua, e o povo que derrubou a estátua. Só que a solução que ele faz, que é na forma dessa figurazinha de baixo, né, é muito divertida. Né? Por quê? Porque ele diz que tem que arrastar a estátua de volta do rio, tirá-la de dentro do rio, colocá-la no pedestal, colocar mais... Estátuas dos manifestantes derrubando a estátua e construir um equivalente dessa figura dessa, desse desenhozinho que ele fez que está embaixo, né? E ele, ou seja, o que ele está dizendo? Vamos monumentalizar, mas não vamos monumentalizar a estátua, ou o Colston, vamos monumentalizar a derrubada da estátua, porque aí ela fica lá. Eternamente, sendo, eternamente caindo, eternamente sendo derrubada. E aí você cria uma nova cenografia e uma nova possibilidade pública, história pública entre nós. Entre eles, na verdade, né? porque eu não moro em Bristol, né? então, mas entre eles eles criariam uma nova ideia. Por que, que é interessante a gente pensar esses casos, e aqui eu encerro os casos, para a gente direcionar o que, que a gente pode pensar. Como historiador, como é que a gente lida com isso? Os historiadores nessa onda iconoclasta que eles estão discutindo agora, eles meio que estão pensando em algumas coisas, né? Então, se o patrimônio, se o monumento é patrimônio, como é que a gente pode deixar ele ser destruído? Não era melhor oferecer uma história crítica? Eu tenho ouvido muitos colegas no Facebook e nos jornais dizer que tem que não, tem que, deixa a estátua lá e faz a crítica. Tem outras mais radicais que acham que tem que destruir retirar definitivamente. Cada qual parte de um ponto de partida. Não há um consenso sobre isso, né? É, no sentido de que nós podemos tanto conservar os monumentos nas praças como motivos documentais do seu passado. Quer dizer, um monumento um dia já foi um... Foi um era só celebrativo, ele, e com os anos, se ele advém, por exemplo, como o caso da estátua de Josefine de 1856, entre nós, ele já é um vestígio da época em que ele foi feito. Então, para nós, historiadores, é meio problemático a gente achar que os vestígios podem desaparecer, né? Parece, na verdade, ataque ao patrimônio. Então existe uma defesa contínua de que talvez fosse o caso da gente manter os monumentos, mas construir, um, a partir dos espaços institucionais como o ensino e a história, né, é, o ensino na universidade, na escola, as, e também as intervenções na história pública, documentários e por aí vai, uma outra possibilidade de crítica, né, reconhecendo que aquela memória não é uma memória em si positiva. Mas também a gente pode pensar em outra coisa, né? modificar a praça pública, pensando em uma nova cenarização na forma de intervenções. Eu diria que o, a, a obra do, do Bansky cabe aqui, né? ela cabe, no final das contas, na, numa, numa noção de eu intervenho, eu faço uma nova cenarização. Aqui especificamente ele está cenarizando a derrubada, mas a gente pode imaginar outras intervenções. Por exemplo, em Charlottesville, né, como vocês aquele onde ocorreu os atropelamentos em 2017 nos Estados Unidos, é, a ideia do prefeito original era, no final das contas, que fosse produzido para a Estátua dos Confederados do Emancipation Park uma nova uma nova cenografia. Então ele queria que as estátuas ficassem lá as estátuas que são o motivo de toda a briga que deu, né? É, ele queria que as estátuas ficassem lá e que fosse construída uma nova cenografia, uma nova intervenção no espaço para contramonumentalizar em alguma medida. Né? É, a, a ideia dele foi derrubada no Conselho Municipal e porque ela foi derrubada foi decidido pelo Conselho Municipal da cidade de que a estátua seria retirada do monumento. E aí então os, os, os movimentos de ultradireita entraram em ação e foram fazer aquela manifestação pela pela manutenção da estátua. Como eu disse para vocês, toda vez que você quer derrubar, tirar uma estátua, vai surgir o defensor dela. Então, mas existe uma outra possibilidade, que a gente negociar e retirar os monumentos da praça, mas propor outras coisas, propor espaços no museu, instalações, contra-monumentalizações amplas. O caso do Memento Parque é desse tipo, né? você literalmente contra-monumentaliza quando você preserva você cria uma alternativa. E, claro, existe sim a possibilidade que é legítima de, de aderir a uma ética pública e uma construção de uma sociedade antirracista onde nós não estamos dispostos a tolerar a presença de imagens racistas que propaguem a memória da desigualdade entre nós. E isso é uma possibilidade igualmente legítima. Por que, que essas possibilidades... E aqui eu fecho a apresentação. Eu vou passar essa apresentação para a Ana Maria, Tá? Então, vocês, em breve, é, poderão ter acesso a ela. E aqui a gente chega onde nos interessa. Uh, nenhum monumento é invisível para quem derruba. A ideia de que existe invisibilidade é uma armadilha discursiva de, da, que corrobora sem querer, acredito espero, ao, com o próprio racismo estrutural. Por quê? Porque para o um, um movimento negro, as estátuas dos bandeirantes em São Paulo, a celebração de, de, de traficantes de escravos, como, por exemplo, existe na estátua no, ali no Centro Histórico de Salvador, não são coisas invisíveis. Elas são coisas absolutamente visíveis que eles pedem há muitos anos de negociação. Há muitos anos eles exigem, há muitos anos eles pedem negociação. E agora... Boa parte desses monumentos, não no caso do Brasil, mas nesses casos extremos que eu coloquei para vocês agora, as pessoas estão ouvindo porque, literalmente, elas estão vendo a violência, a ira iconoclasta. Mas não é nova, ela tem décadas, ela é exigida, e nós, na história, estamos olhando ainda, pensando a questão patrimonial em si mesmo. Para concluir minha fala, e a gente parte para o debate, eu, eu gosto de dizer para os meus alunos sempre o seguinte, o patrimônio e história lida com os vetores do tempo, vamos esquematizar, passado, presente e futuro. Só que a história ela tem um vetor voltado para o passado, o patrimônio não, o patrimônio lida com os vetores do tempo, passado, presente e futuro, memória espera, expectativa e, e atenção do presente, mas o patrimônio ele se dilata para o futuro, ele se joga para lá porque ele quer que o ancestral que ele é um dia, eu transformei em, em, em estátua na praça, esteja vivo para as próximas gerações. Então, o patrimônio ele literalmente joga para lá, né? ele joga para além, ele quer, ele quer que o tempo se dilate, se expanda para outra geração, ele quer que a memória sobreviva mais ainda. Né? Então, se a gente pensa assim, né? qual é o impacto de você achar que para o futuro a gente vai continuar mantendo? É, status de dessa herança colonial quando para qualquer criança negra ou para qualquer criança indígena que olhe para aqueles objetos que eles são lindos às vezes nem sempre mas às vezes eles são lindos né é, e eles digam nossa isso pode ser bonito mas é a desgraça isso é uma desgraça né eu gosto muito da fase da Susan Sonta para o o triunfo da vontade da Lenny Riefenstahl. Suza, feminista, adorando, ela olha para o filme e ela diz é um deslumbre e é um problema. Porque o que ele defende é um problema entre nós. Então a gente tem que começar a ouvir as pessoas. Por que, é que elas derrubam? E talvez ouvindo a gente comece a perceber que elas estão falando há muito tempo e eu só prestei atenção quando eu vi o estalido, o estalido da estátua. Né? No final das contas, gente, para concluir, eu já falei umas três vezes para concluir, né? mas para terminar isso. É, eu acho que a gente tem que começar a ouvir os outros e a renegociar, porque certamente essa gestão pública de história que a gente está tendo não está funcionando direito, porque se elas estão caindo, é porque tem muita queixa e a gente precisa saber quais são as queixas para poder também montar nossas alternativas. Pronto, agora concluí. Muito bom, Santiago, um espetáculo, hein? Mó show, ó... É, eu fico muito contente com, com, com a sua reflexão é, Eu já tenho alguns inscritos Então eu vou passar a palavra Eu não vou falar mais né, agora Eu vou passar a palavra O Paulo Henrique Enes é o primeiro que quer fazer a pergunta E depois é, a gente tem o Matheus Então vamos lá, Paulo Faça a sua pergunta Oi, tudo bem? Tudo, então. É... então é, tô, aparece o gente, sim. se você puder, porque eu fico meio perdido com as pessoas. <risos> gente. E, gente, meu... é é, eu tô meio regaçado de falar no áudio. Meu. É, mas tá, tá ruim de ouvir ou algo assim? Ah, tá não, tá ótimo. A, a, então... então, eu tenho refletido sobre essa questão da, da, das estátuas, dessa onda iconoclasta, eu fico pensando. Se isso não seria um, uma questão imediatista do próprio presente, porque eu penso. Eu não penso, por exemplo, nessa questão teleológica de. de é, por exemplo, a própria criação do monumento à colonização, uma estátua do Colombo, ou de algum adelantado, enfim, de algum um personagem colonial. Eu acho que ela não foi feita para você entender, compreender o funcionamento da sociedade colonial. Ela foi feita justamente para dar uma ideia de triunfo, uma ideia de, de, de poder. Até, essa, até, por exemplo, essa estátua que foi derrubada na Inglaterra, com certeza ela não foi feita para você entender ele como, como um comerciante de escravos. Eu acho que ela foi feita para dar uma ideia de, de soberania do Império Britânico, não sei. Porque, por exemplo... Eu acho que essa, essa questão do presente, esse sentimento de ira, do, do, até nesse conflito de classe, enfim, eu acho que isso, eu, eu penso isso, eu acho que isso seria uma, uma grande, um grande vetor para a destruição dessas estátuas, porque não seria, quando você decapita é, a estátua do Colombo, você não está é, é, refletindo ou pensando mas, a... a a imagem do Colombo enquanto no período dele, né? Eu acho que você faz isso porque o Colombo representa a colonização, representa todo o processo colonial e aí a questão da opressão histórica que... que dentro da América, né? Não representa o Colombo como... Porque, assim, o Colombo ele não tinha um projeto de colonização, ele, ele tinha um projeto de... na verdade, morreu pensando que aqui eram era as Índias, né? Então por isso que eu tenho essa eu penso essa dimensão meio teleológica das coisas. E outra e outra questão também é, é a questão da representatividade das estátuas, né? E também do, do presente, porque por exemplo, eu vi um vídeo de um, do cara que derrubou a estátua do Saddam Hussein, na época da, da guerra do do Golfo, né? Aí ele fala que, que ele ele se arrependeu de ter derrubado a estátua do Saddam, porque ele falou que que depois que, que o Saddam morreu, a situação piorou no, no Iraque. Aí, por isso que eu, eu penso que, eu queria perguntar para você, o que você acha dessa questão do, do, do vetor do presente, da questão do, da conjuntura do presente, ser, ser mais até que uma reflexão do passado pra, nessa questão iconoclástica? Eu acho que é isso. É, vou, vou passar para o Matheus, que aí ele, você se incomoda? É, a gente faz mais uma pergunta aí. Matheus, vamos lá, Matheus. Agora é com você. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Então, minha pergunta é a seguinte. É... A gente tem visto nos últimos dias alguns movimentos na Europa, principalmente na Inglaterra, de retirada dessas estátuas e encaminhamento das mesmas para museus ou outros centros históricos, na tentativa de preservar ah, esses monumentos. No caso, é, essa tentativa de preservar esses monumentos não, não manteria ainda a imagem de glória como Paulo passou desses conquistadores, não seria na tentativa de preservar é, esse imaginário, porque o que eu penso é que eles não vão para o museu com a sua imagem ressignificada. Por mais que lá tenha alguma plaquinha, alguma tirinha dizendo que eles são, essas placas nunca são em destaque. Acho acredito que acredito que não seja a função em, do museu em si fazer a crítica àquelas estátuas. Isso parte de nós aqui. Então, não sei se adiantaria muito levar. E qual seria a real função se não salvar... Só a guardar a imagem dessas pessoas no imaginário popular, ainda mais tendo a ideia de que poucas pessoas, dessas pessoas que destroem essas imagens, por exemplo, que fazem parte de uma massa mais popular, dificilmente elas têm acesso a esses lugares. Então as pessoas que geralmente vão, que contemplam esse tipo de, de lugar, têm uma mente mais elitizada, tem... Eu, eu não sei se, se eu estou viajando muito na pergunta, mas se não seria salvar para essas pessoas a representação dessa, desses ícones do passado no imaginário delas, porque dessa estátua do, da, da Inglaterra que foi destruída há pouco tempo, que foi afogada, no dia seguinte tinha gente, grupos neonazistas, tentando salvar aquela estátua de novo. Então, eu não sei se quando você transfere para um ambiente histórico, para um museu ou para qualquer outro lugar que seja, com esse intuito de salvar essa imagem, você também mantém para as pessoas que vêm ali nessas imagens um ideal Lugar tipo seguro para você homenagear ou se sentir representado por eles, entende? É isso, vamos lá, Santiago. Vamos, vamos sim. É, vou começar pela pergunta do Paulo. O Paulo, o vetor todo presente ele é o fundamento do que tá acontecendo. Por quê? Porque agora ele não é o suficiente. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu olho para uma estátua e o projeto nela o racismo que eu sofro hoje em dia, né? ah, o, o seu projeto, todo o processo de margin, marginalização que eu passo como pessoa, ou que grupos sociais passam como pessoa, no final das contas eu estou é, lançando as demandas que eu tenho para com esse presente. Mas essas demandas que eu lanço para com este presente, elas têm dimensões voltadas para o que será dessa sociedade no futuro, e elas têm dimensões voltadas para o que foi essa sociedade que me fez estar no lugar em que estou. Por é, que, que falo isso que é interessante? É ótimo você ter chamado a atenção, por exemplo, para o fato de que a estátua do... Para o fato de que aquela estátua não serve para compreender o passado. E eu acho que você pegou certeiro. Por isso, que a resposta historicista, né, essa resposta de historiador, que diz assim, a gente tem que preservar a estátua porque ela é um documento de outro tempo, ela é um vestígio de outro tempo, que de e eu posso fazer uma história crítica, não é suficiente do ponto de vista das comunidades, frequentemente. Por quê? porque justamente porque eu não sei direito como foi o passado, o fato suficiente, ou melhor, o fato de que eu sei de que fulano era um apresador de indígenas é suficiente para entender qual é a dimensão que ele teve no passado remoto, quer dizer, eu não preciso compreender o período colonial para saber qual é o impacto de Ayangüera, Domingo Jorge Velho, quem quer que seja, né, eu não preciso ter conhecimento histórico acabado, organizado, com toda a síntese histórica que está lá no livro didático, né, ou nas nossas aulas de graduação, para eu conseguir como pessoa me sentir ofendido por aquela figura, Entende? E eu falo isso o, o, por quê? Porque, mais a despeito disso, a despeito de não haver essa compreensão, existem o dado suficiente, né? Um dado suficiente que te faz olhar a presença física dos objetos como uma, como uma ofensa. Porque, embora eu não saiba de tudo, eu sei o suficiente para mim posicionar frente a ele. O vetor de presente nesse sentido, ele é suficiente no sentido de que toda a orientação para a história, seja ela cientificamente produzida ou não, ela é motivada por uma dimensão é, é, que nos interessa no agora. Né? É, pegando o exemplo da estátua de Saddam Hussein a cenografia da derrubada, daquela, da, da derrubada daquela estátua foi genial o soldado que derrubou primeiro sobe na estátua e cobre a, a, a estátua com a bandeira americana foram feitos vários vídeos e várias fotos dessa, dessa, dessa cena e depois é uhum. que a estátua é derrubada e a queixa dele, frente ao fato de que, no final das contas, não diga porque o Iraque piorou, é uma coisa muito relacionada com o próprio futuro que a estátua teve, né? Quero dizer, é, é, que a comunidade teve. Pode ser que um dia a gente chegue à conclusão, eu não sei se vão chegar, porque elas nem caíram, que as estátuas dos bandeirantes podem ficar lá o tanto que elas, o tanto que elas ficam. Né? Mas isso é um imponderável se os grupos sociais forem parar de agir porque imponderavelmente pode ser que dê errado, então toda, a socia toda a ação social vai ser paralisada, inclusive no que se refere à negociação da memória desejada entre nós. Né? O que eu acho importante chamar a atenção é que, novamente, a partir da minha fala final, bem, se ela caiu não é de agora, ela caiu agora, mas o que ela questiona, o que a queda aponta é para uma demanda anterior é uma coisa que já está sendo pedido, por isso que a gente tem que pensar bem, gente, quando eu falo, precisamos negociar a história pública na forma de monumentos, é, precisamos estar disponíveis para ouvir o que, na verdade, está sendo gritado há muito tempo, está sendo pedido há muito tempo, né, é, nós precisamos, é, por isso que eu digo que a invisibilidade, os monumentos visibilizam, é, é, tiraram as estátuas do invisível, é uma metáfora visual impossivelmente, é, é, é, de ser, impossível de ser usada, porque imprecisa, se eu não via aquilo que é essa, essa história racista, é porque eu tenho um problema de cegueira, não é a estátua que é invisível, sou eu que sou cego, né, e eu sou cego porque o meu presente me permite ser cego, né, assim como permite a outros enxergar. Né, é, eu até vou, eu quero reformular: não, não permite ninguém enxergar, não. O, a pessoa que vive em condição subhumana, cuja dignidade é tirada, que é humilhada por uma série de assédios, bullyings ou preconceitos e por aí vai, essa, como racismo, homofobia, misoginia e por aí vai, essas pessoas não, frequentemente não têm alternativa se não ver o impacto é, que esses objetos de poder têm na própria vida. Né? Então se eu penso nisso Bem, eu posso até me arrepender de derrubar uma status de bandeirante Mas eu não vou saber que realidade é virar Se eu não me der o trabalho de derrubá-la Não estou dizendo para vocês saírem por aí derrubando Pelo amor de Deus né? Não vamos dizer que eu saí mandando dar o patrimônio público em nome, de, em nome dos meus oriçais que inclusive está sendo gravado Mas o que eu quero chamar a atenção É que sem, sem, sem arriscar nós não construímos sociedade melhor e nós temos que fazer o que toda operação de memória faz, corte e seleção do que eu quero ou não, que reste para o futuro, do que me sobre para o futuro, do que, torne -se, do que se torna parte da minha genealogia. Aí, quando eu passo para a pergunta do Matheus, Matheus, isso depende, porque aí você também está pensando no museu do ponto de vista como se o museu fosse o lugar da preservação segura, sabe? Aquela coisa assim, tipo, eu vou jogar a estátua no museu, vou colocar uma plaquinha dizendo que ele era um traficante de escravos, que traficou, sei lá, 300 mil pessoas durante um determinado, um determinado problema. O museu não precisa construir essa cenografia, porque o museu pode construir outra narrativa na forma de cenografia. Né? O museu, ele é um palco, e o palco pode mudar a história que ele conta, ele pode administrar os objetos de uma forma distinta, entendeu? Então, Sim, a estátua vai continuar sendo o documento de sua glorificação. Se eu pensar por aí, então eu não tenho alternativa. Eu aceito a glorificação, eu quebro ela de vez e jogo no lixo os restos. Né? Ou, oh, Mas eu posso fazer outra coisa também. Eu posso mantê-la né? e, para ela, colocá-la no museu de uma outra forma, construindo para ela, um, colocando um novo palco, ridicularizando, não é bem a palavra, mas usando ironicamente a sua própria presença e fazendo ela ser outra. Ela vai se tornar outra se eu soubesse construir um palco, se eu fizer, fizer dela parte de um palco diferente. Né? Esse é o poder da, da montagem de imagens, né? porque o museu é um espaço de montagem de imagens. Então, a gente salva o objeto, mas a gente contradiz a memória. Isso é possível. Existe, existem casos é, é, onde isso é possível. Entende? Então, o, a gente não precisa ficar nessa... nessa não é jogar no museu para ela ficar estável, né? É jogar no museu para entender, para entender, para fazer entender. E aí, por que, que isso é importante? Bem, eu estou falando para vocês desde, desde o início que o monumento é uma forma de história pública. Eu, o museu também é. Então, o museu também, nele precisa de uma outra administração, de uma outra gestão de memória para esse tipo de objeto. Entendeu? para que o objeto não se torne simplesmente o vestígio de uma glória passada. Né? Agora, só o fato de ele estar no museu já desloca bastante. Só o fato de tirar do espaço público onde todo mundo é obrigado a ver, porque no museu só vai quem vai, quem precisa, mas na praça, frequentemente, vai quem, é, só vai quem quer para o museu, mas na praça, fre frequentemente, só vai quem quer. Então, é isso. É, é... Sante, um negócio, eu, eu queria levantar algumas questões enquanto o pessoal vai vai esquentando aí a, a, as perguntas. É, tem algumas que... Sabe, tem, tem, eu, eu, eu acho essa, essa, aquelas possibilidades que você colocou no final muito interessantes, mas eu queria... É, na semana passada, o caso Eduardo esteve é, conversando com a gente, a gente falou um pouco do revisionismo histórico... A gente falou um pouco das questões que estavam sendo colocadas do embate, é porque ele estava falando de cinema e o cinema também é a sua praia. É, e aí, eu acho que foi, foi Gabriel que falou que é, tiraram e depois isso ficou, ficou é, a, a informação divulgou é que o vento levou saiu do, do, do catálogo da HBO. E eu achei bem interessante a forma como... E aí tem um outro de, de que saiu do, do catálogo da Disney, aí depois a Bárbara Streisand faz com que a filha do, do, do, do, do George é, Floyd se é, torne uma das maiores acionistas da Disney, porque dá doações para ela. É muito interessante essa guerra de imagens é, que se dá dentro da arena pública. Né? Então, eu queria... E essa eu queria que você pensasse refletisse um pouco a respeito disso, né? É, tudo bem que nós historiadores e historiadoras temos um certo apego a esse a essa ideia de que o passado não pode, o passado tem que ser preservado na sua integralidade, como aquela coisa do funes o memorioso, né, do conto do Borges, que que a gente tem que duplicar o passado tem que ser, tem que ter um sempre um duplo que ele possa ser descoberto. Quando, na verdade, a gente tem aí uma série de ações de apagamento, como o próprio Rui Barbosa, que apaga os... os, os apaga, não, que queima os documentos da, da, da escravidão para apagar a nódoa da escravidão. Enfim, ações no presente para que o futuro já tenha uma previsão, né? Então, pensar um pouco essa guerra de imagens dentro dessa cultura popular de massa que a gente tem aí, que não invoca só as estátuas, tanto porque as estátuas elas não brotam dos parques, elas são colocadas ali por um processo, né? você mesmo falou, é, é, é, e é interessante esclarecer isso, né? o Paulo nós também estuda isso, né? os debates em torno é, da forma como as estátuas são criadas colocadas nos espaços públicos. Eu mesmo fiz um trabalho sobre a construção do monumento das pracinhas e como aquele complexo de estátua com museu com... envolveu uma série de atores sociais na construção daquele... É quase um mausoléu, porque os despojos dos, dos pracinhas estão ali... Então, você tem vários tipos de monumentalização do passado, né? E se a gente pensar o que foi a Segunda Guerra Mundial, o que foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, sim, a iconoclastia pode estar presente de diferentes formas. Né? Então, assim, pensar um pouco é que esses processos é, de ataque. E é muito interessante, eu acho que a solução dada na Martinica acabou sendo aquela mais interessante que se aproxima ao Bansky. Né? Por quê? A, a, a estátua só sem cabeça e está pintada de vermelho ainda. Porque a intervenção ela foi incorporada no... até mesmo pela imobilidade do complexo. É como se a estátua é, da, dos bandeirantes não tivesse sido limpa depois da manifestação e ficasse ali as, as marcas do próprio processo histórico que incide sobre, sobre esse, esse, esse patrimônio. Então, a minha, a minha questão para você é pensar um pouco essa guerra de imagens e como a, a, a, a, a nós, é, profissionais de história, podemos ter esse desprendimento em relação a, ao, ao, ao registro, a, a, a, a, ao documento que, que duplica a história, como é que a gente encara isso, né? Será que é impossível fazer história sem esses documentos? Bem, Ana, eu vou contar primeiro a minha reação ao que aconteceu com o Vento Levando o o Bull. Quando me contaram, foi um amigo meu da Itália que me mandou a mensagem dizendo que as pessoas estão politizadas demais. E quando... Você tá, está me ouvindo? Porque eu acho que a gente teve um problema técnico com o Santiago. Eles estão politizados demais, imagina agora, tirar o evento Vento Levou do HBO, sabe? Uh, né? Então, o... agora, eu pessoalmente não fiquei tão, tão chocado, porque depois eu fui ler um pouquinho mais a respeito, eu vi que as pessoas, na verdade, estavam... Tavam... A HBO, na verdade, tem uma outra ideia para o próprio filme. né? Não se trata de fazê-lo desaparecer, se trata de fazê-lo reaparecer de outra forma, com uma nova cenarização. Né? Ele participando da guerra, tendo direito à fala, mas sendo, sendo deslocado pelos paratextos que vão colocar ali, aqueles textos que vão falar junto com ele, se o espectador quiser assistir também, né? vamos tá lembrar. Agora, no caso do vento levou, ele tem um outro elemento que é importante ser pensado, que ele faz parte de um certo cânone de história do cinema, que sempre foi um cânone eurocêntrico ou americanocêntrico, né? é, estadunidense, ah, não sei dizer essa palavra, né? mas enfim, né? que tem no um centro nos Estados Unidos e que também é marcada por uma herança branca, frequentemente misógina, não lembremos que Scarlett O'Hara é extraordinária, mas ela é sujeita a vários níveis de misoginia onde ela é agente para tentar dar as soluções dela. Então é branca, misógina e racista Então isso é, constitui o, o filme Ele faz parte do nosso cânone, Porque ele é como o triunfo da vontade Só que diferente do triunfo da vontade Não era um problema Estava <risos> tudo bem ser aquilo que era Para nós se torna um problema E aí ele se reinsere na guerra das imagens Onde a gente precisa imaginar sim, Qual é o lugar dele de monumento cinematográfico Agora claro, como é cinematograficamente falando A gente tem que repensar né? temos que repensar como fazê-lo, é, isso remete à pergunta do Matheus, né? é, quando ele diz, bem, colocar no museu não é simplesmente manter a glória, salvar a glória? Depende como você faz, né? então tem que descobrir como fazer na HBO, então eu estou muito, muito ansioso para saber como é que eles vão tentar resolver tudo, né? porque eu acho que nem tudo tem resolução, é para haver tensão continuada. Porque a sociedade, eu levo ao extremo a ideia da filósofa Judith Butler, nós vivemos o dissenso, às vezes os dissensos são vividos autoritariamente, às vezes eles são vividos em situações democráticas que permitem outras negociações. Né? mas nós vivemos no dissenso e nós não vamos conseguir ter uma solução estável para todas as coisas nessa guerra das imagens. Né? Por quê? Porque justamente a gente cai na segunda parte da sua fala, né? que é a ideia da, dessa monumentalização que acontece em muitos níveis, em vários lugares. Né? É, e é, ó, e é, é óbvio, se a gente pensar bem, se eu derrubo a estátua racista, eu tenho que começar a olhar sim para o filme racista. Né? Eu tenho que começar a olhar para o sujeito racista. Que comer... E eu, eu torno aquela pergunta, aquela ideia da, da Michel Perrault, né? Quando é que eu vou decidir que eu não tolero o intolerável? Né? E eu começo a deslocar. O que, que vai haver disso é, uma nova, é um novo estado de negociação da memória e da história, que nós não sabemos qual é, porque nós estamos tentando descobrir agora como administrar isso. E frequentemente vamos estar frustrados com os resultados. Mas. Eu pessoalmente acho muito bom quando eu penso, quando eu leio, por exemplo, os relatos dos artistas do Chile, como a Jéssica, é, né? quando ela chega e diz: "Eu, como artista, estou desesperada. Né? A parte dos meus amigos estão desesperados porque essa situação destruiu o mercado de trabalho. Tem muita gente desempregada, mas todo mundo, quer, as pessoas querem participar do que está acontecendo. E como é que a gente participa? Né? Então, ela decidiu que parte da participação é documentando o que está acontecendo." e aí ela tá articulando formas ela tá participando da guerra das imagens produzindo material fotográfico e ela mesma intervindo na na, na, na na nos usos de monumentos né que tem lá que tem ali então eu, por isso que eu gosto por isso que eu comecei com a com a ideia da, da estátua da Josefine, que eu achei aquele, acho aquele caso lindo Aquele caso lindo, lindo, lindo Porque ele é muito querido No final das contas aconteceu algo Não se resolveu o problema E ao não se resolveu Você criou uma certa estabilidade Para aquela memória né Para que justamente ah, já, A gente não tira a estátua A gente deixa ela lá Ela continua lá Ela não glorifica mais porque ela está agredida eu continuo vendo que um dia ela foi glorificada e que ela foi agredida por isso, e agora eu vejo, pela agressão, o que, que ela pode também contar que ela não queria contar. <risos> né? Então, vejo que o mesmo objeto ele vai, ele, ele vai se, se, se virando um prisma, onde para cada lado que eu olho ele vai podendo me indicar várias coisas. Porque como, é, como eu coloquei no num outro texto, que isso não sou eu quem digo é o Mitchell, né? é o William Mitchell que diz, qualquer ato de iconoclastia é um ato que é consciente da coisa mais importante possível, é que não se mata as imagens, você apenas quebra o corpo físico dela. Então, Toda vez que eu derrubo uma estátua racista, como chamou a atenção o Matheus, veio, ou foi o Matheus, eu já não lembro se foi o Matheus ou o Paulo, vem alguém, um neonazista que vai puxar ela do, do, fundo, do fundo do rio, né? E por quê? Porque ele sabe que dá para ressuscitar a imagem que era apontada. Se eu não, não tenho a velha imagem, eu posso fazer uma nova, né? Dar um novo corpo. Muito bom, Santiago. Eu, eu, eu não estou vendo mais pergunta nenhuma aqui, é, dos, do, do pessoal que está participando, mas e, eu eu eu teria só mais mais uma uma questão para gente é, poder pensar, né? É, que era justamente aquela aquela ideia é, de que as imagens não brotam sozinhas. Quer dizer, se há quer dizer é, se há todo um movimento como foi no caso, eu eu me lembro claramente das discussões que foram criadas em torno da estátua do zumbi no centro do Rio. E como agora, no movimento né, aqui do domingo que teve, do, dois minutos atrás, que, que, que o pessoal saiu em manifestação, né, vidas, vidas pretas importam e tal e foram para o monumento do zumbi. Embora a polêmica em torno da estátua é que aquela estátua era a cabeça da né, Digéria, aí vem toda a, a, a ideia... Que eu acho que Paula levantou, e Matheus também, de como essas imagens elas decalcam, elas acabam deca... buscando uma espécie de referencialidade histórica, quando, na verdade, elas estão elas, elas ali é, é, escrevendo atitudes desses presentes pretéritos no espaço público. A gente tem que. É diferente do museu, como você muito bem colocou. Por quê? Porque a gente passa pela rua, passa pela cidade. É muito interessante, por exemplo, aqui no Rio, a gente tem... Foi até o, o, o, o, aquele jornalista da Folha de São Paulo que escreveu os livros sobre a ditadura, é o... É o Hélio é, é o Hélio Gaspar. O Hélio Gaspari, na, na crônica dele agora... Assim, boa parte da imprensa liberal é conservadora é contra a iconoclastia, né? É, a solução é criar o, o, o, o Parque das Estátuas Rejeitadas, é, que, eu, que é uma ideia que eu acho interessante, né? Igual que, aquela que você falou em, em Budapeste. Mas velho, o Hélio Gáspoli chama a atenção uma coisa interessante, né? Que a gente tem a estátua equestre do Dom Pedro, que o Paulo faz um estudo ótimo, vendo todas as, todos os elementos que compõem a estátua, como uma espécie de texto historiográfico. E é muito interessante como essa estátua ela vai revelando aspectos da própria Constituição da Nação, que permite com que a gente veja uma inscrição no espaço da cidade desse discurso de poder. E aí é, é, é muito interessante como o agenciamento desses usos das imagens públicas ele se dá. Veja bem, por quê? porque o, o Dom Pedro está colocado numa, numa praça chamada Praça Tiradentes. O Tiradentes ele foi morto pela mãe do Dom Pedro, que era a Dona Maria, porque ele era contra a dominação de Portugal. Então, você observa que é, é, a cidade, como um palimpsesto, ela tem camadas onde... Essas ações elas são fundamentais para dar sentido à nossa existência como comunidade, como comunidade imaginada. Né? Dá para usar aquela ideia do Benedict Anderson. E é tão é, é, é, impactante ou mais quando a gente observa, por exemplo, a cidade do México, aquele centro que é o Zócalo, que tem uma praça monumental, que é a Praça de Armas, uma catedral monumental e atrás um enorme é, é, é, é, acesso à cidade que era a capital do Império Azteca, que era Tenotitlán, né? E ali você vê a forma como isso é uma atitude de poder. Apagar o passado é uma atitude autoritária feita pelos colonizadores, que, ao chegarem na América, apagaram a América pré-colombiana, né? o Colombo que acabou, e que a, a forma como a gente acessa esse passado é justamente fazendo frente às camadas de tempo que a história, que esses palimpsestos da história, né, que vão tendo é, é, construídos aí. Então, eu queria é, é, pensar um pouco com você só para a gente concluir é, justamente essas camadas temporais que fazem com que o patrimônio ele seja sempre um problema e ele seja sempre um objeto de reflexão. Quer, quer dizer, para a gente, um objeto de reflexão historiográfica, até a atitude em relação à, à, à sua derrubada, que quer dizer, é, ficar condenando os manifestantes é tão problemático quando defender a, a, a, a, a empresa colonial, quando é, a terra, né? ou mesmo a, a, a, a, a forma como você restaura o patrimônio histórico, a sua, a sua originalidade, né? quando você pega o pelourinho e pinta todo ele bonitinho. Né? fazendo aquela ideia do cenário cenário histórico, que aí tem a ver com uma outra linha que a gente podia refletir, que é a turistificação é, do, do, do patrimônio. Então, é, é, a gente ficou muito na guerra de imagens quando eu acho que existe também uma preocupação e um problema que é a gente abraçar esse passado de alguma maneira e fazer um trabalho de... É preservação do patrimônio dentro dessa ideia das, das cidades como o palimpsesto. Jogo a bola para você. Não, eu acho muito legal, Ana, você chamar a atenção para essa coisa da, de que as estátuas não brotam do chão. né? De fato, elas não brotam mesmo, em vários sentidos, no sentido de que elas nascem de um mato instituidor. E que esse ato instituidor tem a ver, primeiro, com uma certa memória difusa, né, que, que existe numa comunidade, mas também a intenção de construir uma certa orientação para essa memória numa história que é pública, no espaço público. Então, que é o, como é o caso da estátua do Equestre, do, movimento, do Monumento dos Pracinhas e por aí vai. Se a gente pensa a partir dessa, dessa questão, bem. O, o esforço que no ato de inauguração uma estátua um grupo social fez para fazer desse objeto capaz de referenciar a história ou alguma história nunca toda a história né a gente percebe justamente como é que as estátuas elas se tornam alguns monumentos eles se tornam é, uma espécie de dispositivo orientador para o funcionamento dessa memória então, até isso é muito importante, né? Por que derrubar justamente uma certa estátua. É muito legal a gente pensar como por, o que raciocínio fantástico é esse que o grupo social faz num lapso às vezes de, de multidão em que eles decidem eu agora vou, não vamos derrubar a estátua x porque fulano ele trouxe para cá ele trouxe para cá é, ele escravizou africanos e trouxe para cá né? então vejam que esse, esse, essa, esse ato é, foi contra determinados tipos de estátua não são todos os que caem não são todas as que caem não são todos que serão agredidas desta forma Algumas são mais propensas, por exemplo, a você fazer usos na forma de pichação ou manifestação, enquanto outras na forma de destruição efetiva. Né? Então, quando Vidas Negras importam, vai atacar, em, em, o apoio à Vidas Negras vai apoiar no Rio, ou em, em Bristol, ele vai atrás da estátua do, do, do traficante. Né? A agressão à estátua de Churchill precisa, inclusive, na minha opinião, ser melhor vista, né, para saber exatamente qual é o elemento que está ali em questão. Mas, aí a gente volta, por exemplo, para o monumento do zumbi, por exemplo, por que jogar uma suástica ali? Eu quero... Vou levantar uma questão que é simples, que todo mundo já discutiu, na verdade, não é novidade. Bem, pode até ser por vandalismo no sentido mesmo de um certo ritual de juventude. Aí eu vou colocar uma suástica aqui, porque o pessoal acha ruim. né? Acha ruim? Bem, beleza, pode ser. Mas o conhecimento de que a suástica ofende naquele monumento, isso é memória corrente social isso demonstra quanto aquele sujeito que pode até não ser racista decidiu mobilizar uma ofensa racista a partir daquele monumento. Ele faz isso por quê? Porque o monumento orienta para... Porque quando ele é jogado na praça, ele orienta para a negritude né? Então ele torna possível que o racismo seja acionado daquela forma Então, o, o, o, quando, a gente, quando a gente articula essas coisas todas A gente tem que pensar de fato o que, uma, o que uma estátua faz Falando por esse tipo de monumento Ela localiza a memória Vejam bem o sentido da palavra localizar aqui tá? Localizar significa literalmente fincar em mapa obrigar que a cartografia, que o palimpsesto da cidade funcione obviamente gente, na sociedade que a gente vive que está numa constante mutação no momento de pandemia, por exemplo que a gente se joga para o um mundo virtual isso significa uma nova forma de vida pública pelo menos ainda que momentaneamente e desigual que a gente sabe que não é todo mundo que está podendo viver isso né? agora, a despeito disso né? Isso, essas estátuas elas localizam uma certa forma de memória, e quando eu movo a estátua em qualquer sentido, não apenas na destruição dela, eu estou deslocalizando e produzindo uma nova localização para ela, estou revetorizando, se vocês preferirem, então, e isso pode também acontecer de uma forma turística, quer dizer, não há pressuposto nenhuma, nenhum, nenhum, não é lógico, não é, uma, não é um argumento lógico dizer porque eu vou destruir a estátua, ela vai, ela vai deixar de beneficiar essa sociedade em, em mais de um sentido. Não, a cenarização se torna uma possibilidade. Ou vocês acham que quando você vai para Budapeste surgem vários sites políticos, Memento Park, que é para você ir para lá. Né, para você entender que aquilo faz parte da atração do lugar, e que aquilo também é uma forma de capitalizar outros dividendos para uma sociedade. Né? Essa turistificação, ela não precisa necessariamente ser negativa. Negativa é o fato de a gente imaginar que ela só pode acontecer na glorificação. Né? Entende? Então, eu acho que o ponto aqui é aproveitar que, já que houve uma guerra de imagens, o que, é que eu faço para ela me beneficiar em vários sentidos? Primeiro, construção de dignidade, de uma noção de respeito, dos direitos à vida, mas também nada contra os ganhos eventuais econômicos que ela possa estar pensando aqui de um ponto de vista turístico, porque o turismo também é um valor do patrimônio no mundo contemporâneo. Né? O mesmo objeto tem múltiplos valores. É, e, e isso é interessante, porque você tem todo um circuito agora aqui no estado do Rio de Janeiro mesmo, que o, o, o pessoal do, do passado dos Presentes fez, que foram aqueles roteiros no centro da cidade é, ligados à, à, à, rota, à rota do escravo, né, que você vai... É, a, a cidade ela passa a ser um museu aberto, onde a experiência é, histórica está ali é, registrada... É, nos roteiros é, é, de história pública mesmo. Né? Então, isso foi feito pela Marta, pela Ebe, pelo pessoal que está ligado ao Laboy, mas também no Numen a, a Keila Grimber, a, e, no, e no, no, no FRJ, a Mônica Lima, e também outras, outras é, é, historiadoras que estão ligadas à, à ideia do passado dos presentes, né? que é esse projeto é muito interessante da memória é, afro-brasileira. E isso, que, quer dizer, eu acho que é, é, é uma, uma reflexão, sabe, Santiago, que a gente tem que trazer, é não só é, também né, para o espaço da cidade, a cidade que nos envolve, a cidade que é, é, é, ela tem uma intervenção, a lógica capitalista, ela, ela é uma lógica presentista, né, ela é uma lógica que, que, que a, apesar de a gente ter feito, estar tá fazendo reiteradamente... A, a crítica ao progresso, né? e no final do século XX, toda a discussão sobre o fim da história, sobre a crise das grandes narrativas, a gente nessa sociedade é, que a gente está vivendo, essa, esse reválido conservador, ele está re, reincidindo né, nessa ideia do mérito, do progresso, é, do, do, do futuro grande, do Brasil grande, ou da, da America First, e, e, e, e, e como se fosse uma, uma espécie de é, é de resíduo de passado, é aquilo que o, que o Raymond Williams chamava de comportamento residual. Não é um comportamento emergente, é um comportamento residual. Ele não é tradicional, ele reage, ele é reacionário, ele é extremamente reacionário. E quanto é, quando você confronta essa reação, você tem justamente a violência como forma de expressão. Né? Eu acho que de ambas as partes. Né? É, é, isso é um, é um elemento importante para a gente é, é, é pensar esse tempo que a gente está vivendo e os desafios que se colocam, é, sobretudo para a gente que está trabalhando e que trabalha na formação é, de historiadores, historiadoras, profissionais de história, professores e professoras. Né? Quando falam para a gente hoje ah, o que a gente vive foi um fracasso da gente que não soube é, formar é, é, é, cidadãos conscientes, porque a história é. Eu acho que é, sabe, é colocar muita responsabilidade na, nas costas do, do, dos professores, sobretudo de ensino básico, ensino médio, quando você tem né, uma discussão e, e uma, um engessamento do ensino da história com essa base como curricular, que é um. Um, um, um, uma questão é, é, que engessa, que transforma a história em conteúdo e que você perde é, justamente até mesmo as dinâmicas de enfrentar situações como a gente está vivendo hoje. Né? É, o que, que vai acontecer é, com os nossos alunos aqui de ensino é, superior? A gente tem algumas alternativas para fazer que, que a gente tem que ser negociada, mas e com o pessoal do ensino é fundamental, como é que vai fazer? Como é que a gente vai? Para isso, deveria repensar um projeto de ensino mesmo, né? mas aí eu já estou tô, já tô delirando para outros caminhos. Né? Então, eu quero saber se você quer colocar mais alguma coisa e a gente já está se encaminhando para a nossa conclusão. Não, talvez assim colocar alguma coisa seria só dizer mesmo para vocês que o, o, o já retomando a primeiro início, né? Quando eu falei, quando eu contei minha história, é, existe uma, só uma coisa que eu acho importante a gente pensar sobre o que está acontecendo agora, que é a relação das, da, dessa onda iconoclássica com a pandemia, né? Ah, é essa desigualdade essa desigualdade com a qual nós vivemos a pandemia, por exemplo, que demonstra como uma sociedade desigual, absurda como a brasileira, vive e mata, né? o vírus mata entre nós, numa dinâmica completamente diferente, por exemplo, do que foi na Itália, que se tornou um, um, um exemplo modelar entre nós, é, isso evidencia como é a, a, a iconoclastia ela demonstra uma ansiedade para com as imagens. Só que essa ansiedade não pode apagar uma coisa, ela está vinculada à ansiedade gerada pela pandemia, mas ela não pode apagar o fato de que... E aí, eu retomo o que a Ana colocou agora há pouco. Né? É... No final das contas, gente, se a gente olhar para as nossas cidades, a gente vai ver isso o tempo todo. Talvez não iconoclastia, mas aquilo que o Bruno Latour chama de iconoclash, né? choque de imagens. A guerra das imagens. Elas estão acontecendo nos nossos monumentos, às vezes não estão acontecendo no monumento, mas em referência a ele, por exemplo, quando você encontra os, na Praça da República em São Paulo, os né? aqueles cartazes de rua, onde tem, por exemplo, o Borba, o borba gato caído e uma série de pessoas pulando em cima dele, quer dizer, você nem precisa derrubar o um monumento, você tem uma série de possibilidades para ele, nós estamos cheios de cartazes, cheios de coisas que mostram como a guerra das imagens faz referência a tudo isso e elas estão relacionadas à nossa sensibilidade. E aí, a fala do o Paulo foi muito feliz, né? Não é uma questão do presente, é porque o presente é vivido na forma de sensibilidade e frequentemente o passado ele emerge, quando ele vem na forma de memória, ele emerge justamente na forma de emoção, ele é um passado emotivo, né? É o que a gente está vivendo, né? essas quedas de imagem só são algumas das manifestações dessa ansiedade absurda que a gente vive como sociedade global. Né, em meio à pandemia, né, é, a gente tá tudo doido, <risos> tá ficando tá doido com essa loucura toda, Mas, obrigado. nada, eu quero te agradecer muito, né, a, a, a sua participação, e, e vamos, vamos ver se depois, quando a gente sair desse isolamento, eu consigo trazer você de novo para o Rio de Janeiro para a gente poder abraçar. <risos> gente se abraçar. Sempre vou se abraçar e a gente poder continuar a nossa conversa. Né? Obrigada, Santi. Dá ah, um abração aí no pessoal de Natal. Obrigada, eu um, que agradeço. Um cheiro para um o Nordeste, que a gente tem algum... Uma representante aqui, Ariane de, de Pernambuco, está aqui conosco. É, ah, é, muito, bom. é, é muito bom. Muito obrigada, Santiago. Eu que agradeço, muito gente. Bem. Espero que eu tenha ajudado. Não, Cuidem Muito, si. muito. Foi muito legal. Muito bom. E é o Alejandro que está ali? É, o Alejandro está assistindo aqui. Ó. Ah, meu coisa virou boa, Tudo bom, Alejandro? <risos> meu, meu. Alejandro virou... Ele é seu fã, então ele está aqui assistindo você. Ah, que bom. Fiquei feliz. agora. Eu tinha visto... É. Gente, mas será o um Alejandro Alejandro, Alejandro? <risos> é, é <o> <risos> <próprio>. <risos> ah, saudade de vocês também. Um beijo para o Rio, para todos e se cuidem. É, vocês também. Gente, obrigada. Agora, é, na semana que vem, a gente vai ter a Tereza Bandeira de Mello aqui falando para gente sobre é, história e arquivo. Ela é diretora do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu convido a todos a participar. É, e, na semana que vem também, a gente vai tentar ver os desdobramentos é, dessa, dessa, desse primeiro ciclo de debates. É, vamos disponibilizar a discussão é, no, no canal do, do YouTube, né? é, do, do Laboy, e, e daqui a pouco é, vai ter, eu acho que está é, sendo divulgado pelo, pelas redes do, do Laboy também, um debate público né, com a Junielle, e, e, e sobre história pública, os diários da pandemia. Que eu convido a todos a participarem. Né? A situação tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, obrigado a todos e a gente se vê na semana que vem, tá? Beijo grande, Santiago. Tchau, tchau, gente. Saudade tchau, tchau, de todos. tchau, tchau. Obrigada.